Muitas vezes quando vamos de férias pensamos o que podemos fazer às nossas plantas. Ora, o melhor é pedir a um amigo que vá lá à casa e as regue por nós. Na impossibilidade de o fazermos temos as bolhas de autorrega. Esta é uma bolha de autorrega de terracota. Que o que fazemos é enchê-la com água e ela como é de terracota vai, digamos que, transpirando água e mantendo a terra da nossa planta úmida. Outra bolha mais moderna é esta de vidro, que através do vácuo vai libertando algumas gotinhas e mantendo também a nossa planta úmida.